Vamos seguir para o nosso último painel. Obrigada a vocês pela presença aqui o dia inteiro conosco. E esse painel vamos falar sobre a perspectiva para o mercado de etanol. Para esse debate eu gostaria de chamar ao palco Felipe Viquiato, CFO da São Martinho, Rafael Abud, CEO da FS Bio Energia e para moderar Bruno Lima, analista de Equity Research do BTG Pactual. Boa tarde para todo mundo. É bom prazer estar aqui com, com vocês. Uma honra fechar né, que o evento. Um evento de sucesso aqui, o, o Agrofórum. Equipe do BTG toda, enfim, espetacular. Bom, prazer estar com o Felipe. Muito tempo que a gente não se encontrava. O Rafael ainda está assim conhecendo agora. Bom, pessoal, a gente falar de um setor extremamente promissor: etanol. Mas antes da gente chegar especificamente no etanol, é dado que né, tem, são aí com irmãos nessa né, discussão, eu acho que é legal a gente balizar um pouquinho também o que está que acontecendo com o mercado global de açúcar. Né? Tem uma correlação direta, os business, eles conversam, é, e o mercado de açúcar, assim como outros vários mercados de commodities, também está tá atravessando um momento é, um pouco único. Né? Então, acho que trazer um pouco primeiro o Felipe aqui para a mesa, para falar um pouquinho sobre o olhar da São Martinho para o setor global de açúcar atualmente. Filha. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite é, do BTG. O mercado de açúcar hoje, é, né, hoje as telas aí de quando a gente olha para o próximo a próxima safra, né, está precificando um açúcar aí na casa dos 16 e 17 centavos. É, que quando a gente olha o preço em reais, né, que é o que vale para o produtor brasileiro, a gente está conseguindo fixar lá num nível de 2.300 reais por tonelada, que é um nível bastante bom, tá? Então quando a gente olha o prêmio do mercado de açúcar hoje vis-à-vis -vis o prêmio de etanol, a gente, o setor consegue entre 30% e 40% a mais nas vendas de açúcar. No físico, hoje, o açúcar está bastante apertado. O Brasil, nessa safra, está com uma moagem bem em linha com a safra passada, até pouco menos por conta de produtividade principalmente, né? o Brasil veio com uma teve uma seca muito forte nos últimos dois anos que afetou o setor inteiro, a São Martinho, inclusive, é, e com isso o açúcar está é, num preço bastante bem remunerador para o setor. Tá? Quando a gente olha um pouco mais para o longo prazo, né? é, só para colocar todo mundo num contexto, né? Brasil e Índia são os dois grandes produtores de açúcar. O Brasil é o principal, responde ali por 40, 50% do trade flow. Mundial de açúcar. Né? E a Índia, né, ela tá, tem um programa de mistura de etanol, que eles, eles pretendem, em, até 2025, misturar 20% de etanol na gasolina deles. Né? E a Índia é um grande consumidor de gasolina. A estimativa é que em 2025 eles estejam consumindo lá 52 bilhões de litros de gasolina. Fazendo uma conta rápida aqui. A gente tem ali 10, 11 bilhões de litros de mistura de etanol possível na Índia. Né? Se transformar isso em açúcar equivalente, estamos falando aí de quase 15 milhões de toneladas. Então, essa agenda da, da Índia em misturar o etanol vai, deve fazer com que os preços de açúcar fiquem aí num patamar bastante remunerador para o setor. Né? Ah, o setor, olhando o, o máximo de moagem, aí, gira em torno de 600 milhões de toneladas, que é a capacidade industrial. Né? É, mais ou menos 100 milhões de toneladas é basicamente só etanol, que são usinas que foram construídas é, na região do centro-oeste brasileiro, e 500 milhões de toneladas é uma capacidade industrial que está localizada mais para a região de São Paulo e Minas. Né? Isso aqui dá, é, e, e aí o um mix açucareiro dessa safra deve acontecer, e na próxima safra, dependendo dos preços também, a gente está falando do mix açucareiro. Então, resumindo aqui, o açúcar está tá, num vento a favor aí uh, e está remunerando bem o produtor brasileiro. Bom, o Felipe é o grande especialista em açúcar aqui, mas eu posso arriscar é, alguns comentários. A gente, naturalmente, pela FS, acompanha o mercado de açúcar muito mais por questão de oferta e demanda, mix de produção do setor como um todo. E acho que o Felipe trouxe aí um panorama global bem ampla, essa safra começou, na verdade, mais alcooleira, né, sustentada por preços altos da gasolina, e ao longo do tempo ela foi virando é, para o açúcar. Né? Os preços da gasolina é, vieram para baixo, questões de mercado, mas questões também relacionadas ao teto do ICMS é, sobre a gasolina. né Com isso, o etanol, ao longo da safra, foi perdendo competitividade, foi se virando mais para o açúcar, e hoje está configurado um mix mais açucareiro é, no final da safra, acho que dificilmente passa aí dos 45% alguma coisa em função de como ela passou, mas é uma safra mais açucareira e como o Felipe falou, está pagando um prêmio é, bastante razoável sobre o etanol hoje, cerca de 600 talvez reais por metro cúbico. Né? Então esse é um pouco o desenho da safra, tem essa questão afetando a dinâmica de oferta é, global vindo da Índia, que é a adoção da mistura ao longo dos anos, é, acho que a safra da Índia, tanto a Índia quanto a Tailândia, está configurada para ser uma boa safra né? nesse próximo ano. É, o Felipe também comentou: o mercado físico está tá muito curto no Brasil. O Brasil é a bola da vez, está exportando tudo que produz, um line-up muito grande é, de navios. Então, esse é um pouquinho o desenho, o desenho da safra. Né? Bom, e, e você comentou, né, Rafael, já essa questão do, do etanol. Né? Você falou um pouquinho sobre a questão da perda de competitividade. É, mas, assim, colocando em perspectiva, né, o, o mercado de etanol tem um potencial gigantesco. Né, são, enfim, para a limpeza de matriz energética, inclusive até quanto o próprio, é, é, próprio carro elétrico. Né, hoje a gente já tem 40 mil postos no Brasil, então você conseguiria fazer uma distribuição é, muito boa. Recentemente, o governo ele fez uma, aprovou uma PEC, onde você cria ali os mecanismos né, de, de isenção tributária, incentivo tributário, é, para o mercado de etanol contudo, no meio do caminho teve um evento né, exógeno, você teve um evento né, de, de guerra, isso acabou gerando inflação de custo de forma generalizada para, enfim, N commodities no mundo, não foi diferente para o, para o caso de vocês, e por isso foi feito um mecanismo né, de, de ajuste, que você bem comentou, uh, acabou trazendo um contratempo para, para, para a indústria etanol. E suposto, como é que vocês estão enxergando daqui para frente? Né? Assim, Você tem uma perspectiva de longo prazo, né, perspectivas muito positivas, você tem essa discussão um pouco mais de curto prazo. Como como é que está esse equilíbrio? É, eu acho que a PEC, que você comentou, na verdade faz parte de um contexto maior de política de descarbonização, de favorecimento do renovável em relação ao fóssil. Né? O Brasil nunca teve uma política de longo prazo energética voltada à descarbonização e transferência é, e transição para o renovável. Começou com o Renovabil lá atrás, então foi a primeira grande política de longo prazo para poder incentivar isso. E a PEC, de certa forma, também garante no longo prazo, a competitividade do renovável versus o fóssil, garantindo esse diferencial tributário. Né? A questão da inflação, acho que naturalmente afetou todas as indústrias aí é, no, no nos últimos meses. É, no nosso caso específico da FS eu diria que até menos, porque 83% da nossa estrutura de custo é milho. E é um milho que já está precificado 12, 18 meses atrás. Então, a gente não tem um impacto inflacionário sobre o milho. A gente tem 7%, do nosso custo é biomassa para geração de energia, está precificado há dois, três anos. Então, 90% do nosso custo, na verdade, estava blindado aí contra essa inflação, movimento de curto prazo de inflação. Então, o impacto inflacionário na nossa estrutura ele foi muito marginal sobre uma parcela pequena é, dos, nossos, dos nossos custos, né? o que ajuda a navegar nesse cenário de perda de competitividade do etanol em função dos impostos, não só a PEC, que limitou o ICMS, mas a zeragem dos impostos federais, que esse sim está afetando de maneira mais adversa até o final do ano. Bom, do nosso lado, é, Bruno, é, falando um pouco de custos, né, é, a, a gente tem, diferente do etanol de milho, né, o, hoje o grande custo da, da indústria para produzir etanol e açúcar é a cana-de-açúcar mais ou menos 80% do meu custo vem de custo, custos são custos agrícolas e custos agrícolas a gente está falando basicamente de defensivos, fertilizantes, diesel, maquinário agrícola e insumos industriais, né? Defensivos e fertilizantes nos últimos dois anos, né? Se pegar cortar lá em 2020, antes da pandemia, até hoje subiu o fertilizante da ordem de 1,5 vezes, aproximadamente, ou seja, 150% a mais. Né? É, maquinária agrícola, mais do que dobrou de preço. É, insumos industriais, toda a cadeia química subiu muito, aí, é, ordem de 80%. E o diesel, que é bastante relevante para a colheita da cana, quando a gente compara ano contra ano, a gente está subindo aí é, 60%. Né? É, e diferente do preço da gasolina, né, que vem caindo aí, a Petrobras vem repassando esse preço da gasolina, é, o, o diesel está caindo menos, proporcionalmente, com a gasolina. Né, por uma série de razões, questão de refino de diesel, falta de diesel no mercado, mas proporcionalmente, se a gente olhar o cálculo, cai menos o diesel do que a gasolina. Né. É, então tudo então, isso para dizer o seguinte, o custo da, hoje da São Martinho, que é o, eu diria que está uma, é uma das empresas com menor custo de produção é, do setor, a gente tem um custo que é o último publicado no nosso balanço, que é o custo caixa, que é esse que é o, efetivamente o que é, todos devem prestar atenção, a gente está rodando ali alguma coisa próxima a 2,6 reais por litro de etanol. Né? Esse é o nosso custo caixa. É, e no caso de açúcar, mais ou menos R$ 1.800 por tonelada. Tá? Como eu falei, o açúcar, a gente está conseguindo vender ali entre R$ 2.200, R$ 2.300, mas o etanol, a gente está vendendo hoje, é, o último preço da semana passada é alguma coisa próxima a R$ 2.600, ou seja, eu estou vendendo etanol mais ou menos dentro do preço do meu custo. A queda do preço da, do etanol, né, é, a gente teve dois grandes fatores, né? colocar lá como é, Marco Maio, né, que foi foram as medidas, né? É, parte foi a questão tributária é, que foi comentado aqui pelo Rafael, mas parte também foi pela queda do petróleo, né, Nos últimos de Maio até hoje, o preço da, da gasolina repassada pela, pela Petrobras foi caiu 20%. né? E, e aí você olha no, no, no composto, né? Uh, o que caiu o preço do etanol, que foi 25%, mais ou menos 13%, 14% foi impacto do preço da gasolina que caiu, que é mercado, que faz parte, e o, re, o restante foi a questão tributária, que também faz parte, dado que era necessário esse tipo de ajuste, porque, de fato, a carga tributária para os combustíveis era muito alta. tá Então, o setor tem que enfrentar esses custos, a gente está vendo uma normalização desses custos para o próximo ano, Custo de fertilizantes a gente já vê caindo em torno de 20%, 30%, olhando um ou dois anos para frente. Ah, defensivos agrícolas também. Ah, maquinária agrícola ainda é uma questão, né, porque maquinária agrícola anda muito com o preço de soja, né, porque o enquanto o preço da soja estiver subindo muito forte, maquinária agrícola eh, acaba não acaba que não cai tanto, e, a, eh, e o setor usa eh, muitos, muitas máquinas semelhantes à indústria de soja. Então é um desafio grande. Do lado da São Martinho, como, como a gente consegue é, é, reduzir custo, basicamente com produtividade da cana. A gente está tendo esse ano uma das menores produtividades é, históricas do grupo, por conta de uma combinação aí de seca e geada. É, o nosso Gardance é alguma coisa próxima a 70 toneladas por hectare. E... Mas, no momento que a gente renovar para, para a média do que a gente consegue chegar entrando de 80 a 85 toneladas por hectare, a gente consegue reduzir bastante esse meu custo unitário e consegue ser mais competitivo. Tá? Essa é um pouco a rota. Obviamente, tem muito investimento em tecnologia, que a gente está fazendo para reduzir custos de manutenção, etc., mas a produtividade agrícola é mandatória. É já como, como do, todos estão vendo aí nos últimas semanas teve bastante chuva né a chuva agora nesses meses é bastante importante porque aumenta muito a população do canavial a população de cana de açúcar do canavial e aí se você tiver um, um verão normalizado é onde a cana vai ganhar peso e tamanho né então uma combinação aí de população de canavial peso e tamanho no verão a gente deve ter uma safra no futuro bem melhor do que essa né e com isso aí é, conseguir enfrentar as diversidades de preços que a gente pode ver aí nos próximos anos. É, o pode falar. Não, só pegar carona no comentário do Felipe sobre o custo. né? Eu comentei os 90% da nossa estrutura de custo está relativamente blindada contra a inflação de curto prazo, naturalmente que só ao longo do tempo você vai capturando a nova safra. E o Felipe mencionou 2,60% do custo caixa, divulgado aí no último no último Balanço São Martinho, até para colocar, ilustrar em base relativa, que eu acho que é interessante a dinâmica dos dois negócios, a própria São Martinho está fazendo essas contas agora para o negócio de etanol de milho, né mas durante o mesmo período, né o nosso custo caixa para produzido de etanol é 1,55. Então, você tem uma diferença significativa em função das posições que a gente vai tomando anteriormente a toda essa escalada da inflação e o custo ser muito é, é, vinculado ao custo do milho, né mais de 80%, o custo do milho que coloca numa posição confortável nesse momento. Quando a gente olha para a safra do ano que vem, a dinâmica pode ser um pouco diferente. A gente tem estoques globais de milho apertados, né alguma restrição de oferta nos Estados Unidos, Brasil, tudo indica safra muito grande, mas estoques apertados, e não se sabe exatamente o que vai acontecer. Está com pouca liquidez o mercado nesse momento, a China não está tomando mais milho importado dos Estados Unidos, então está um cenário bastante indefinido ainda é, para o ano que vem, mas isso é o que vai afetar, no nosso caso, a estrutura de custo para o nosso próximo ciclo, porque todo o milho que a gente tem hoje vai processar de agora até junho do ano que vem, que é quando a nova colheita, está é, todo precificado já, como eu comentei, há, há 12, 18 meses. Então, isso garante uma posição um pouco mais confortável para navegar esses cenários é, de preço mais baixo de etanol. Né? E a dinâmica do preço do petróleo, que o Felipe muito bem trouxe, a gente está num, numa situação um pouquinho... É interessante aqui, né? porque o petróleo caiu muito, né? caiu de 125 dólares para 80 e poucos dólares agora, está é, sofrendo muito no curto prazo e está precificando é, muito um crescimento negativo é, do PIB global e uma desaceleração forte da China. A gente não sabe até quanto e quando que isso vai acontecer, mas isso é uma dinâmica de curto prazo que está mantendo o preço do petróleo pressionado para baixo mas o problema estrutural de oferta de petróleo não está resolvido e se aprofundou e se intensificou né, durante o período da pandemia. Né? Então, dependendo de quanto que for essa desaceleração global e quando ela voltar, a gente tem um problema sério de oferta de petróleo. Então, é muito difícil você ter preços sustentados, baixos de petróleo, num cenário onde você não tem uma bala de prata uma solução rápida para resolver o problema estrutural de oferta. Né? Então, acho que a gente está no momento aí Onde o curto está baixo, mas o longo tem uma perspectiva de estar tá, é, certamente é, um pouco mais acima. É, eu ia até comentar um pouco. Você já deu um, um, um gancho bom aqui, né? que é nesse contexto. É entender um pouco melhor o próprio modelo de negócios do etanol de milho. Você citou que a própria São Martinho recentemente fez um movimento nessa, nessa linha, mas eu acho legal, Rafael, contextualizar um pouco mais. Você falou um pouco da vantagem competitiva da ótica de custos, você também tem a questão da integração própria da EDG, né? que, enfim, é o farelo, que acaba trazendo também uma, é, uma verticalização interessante para o ne negócio. Mas acho que é legal falar um pouco melhor, posicionar um pouco mais mercado, tamanho, players, enfim... É, é, hoje de novo hoje tem um custo bem mais competitivo do que do que a cana mas como é que foi isso historicamente o que é que vocês esperam para frente Bom, é um mercado novo né? no Brasil tem pouca pouca história nós em grande escala fomos pioneiros já tinham outros players lá no Mato Grosso fazendo no modelo flex né produziam alguma coisa de milho usinas de cana que já estavam lá alguns anos antes em escala menor é, mas nosso foi o primeiro movimento dedicado escala grande. E a tese lá atrás foi enxergar o potencial enorme do Mato Grosso de aumentar a oferta de, de milho. Né? Então, biotecnologia, investimento em manejo agrícola, expansão das áreas, expansão de produtividade, gerando um aumento muito grande da produção de milho, uma dificuldade é, grande logística no passado, que veio melhorando, mas ainda... É, tem um custo logístico grande para acessar os mercados internacionais e locais. Então, de uma oportunidade é, grande para agregar valor ao milho, produzir etanol, produzir produtos de nutrição animal, geração de energia. A tecnologia adotada foi o um modelo americano, mas um modelo de negócio bastante diferente, porque é milho de segunda safra, é energia renovável a partir de biomassa e não um gás natural, e o grid americano e um modelo muito eficiente de, de produção justamente aproveitando o excesso de produção no Mato Grosso e os preços que naquela época eram deprimidos. Né? Então esse foi um pouquinho o desenho, a indústria cresceu muito rápido, né? a FS mesmo é, começou a operar no meio de 2017, cinco anos depois a gente está produzindo um milhão e meio de metros cúbicos, então talvez o quarto maior, por volta do quarto maior produtor de etanol hoje no Brasil, a gente tem uma terceira unidade que vai entrar em operação em Primavera do Leste no ano que vem, e vão para 2 milhões de metros cúbicos por ano. Né? E nesse interim, tiveram outras empresas se desenvolveram, cresceram, hoje já tem próximo de 15% projetado para a próxima safra do mercado de etanol. Né? Então, um crescimento é, bastante grande, ocupando um espaço importante no, no mercado. Acho que o etanol de milho, é, no, no nosso caso, né, a gente encontrou uma um desenho industrial onde a gente coloca a planta de etanol de milho acoplada com a planta de etanol de cana-de-açúcar, onde eu utilizo a, a energia é, em excesso produzida pela, pela queima do bagaço de cana para abastecer a planta de etanol de milho. Então, eu não tenho que comprar biomassa no mercado. Né? É uma planta que, de etanol de milho da Boa Vista que vai consumir mais ou menos uns 70 mil... Megawatt-hora por ano, isso a mercado dá 14 milhões de reais, aproximadamente. Uh, e e eu vou processar 500 mil toneladas de, de milho e produzir ali mais ou menos 150 mil uh, toneladas de DDGS e 200 mil metros cúbicos de etanol e anidro. É, né? é uma planta que é 100% anidro lá, lá, lá em Goiás. Né? Extremamente eficiente. Né? O custo caixa dessa planta tirando, excluindo o custo do DDGS, né? Como imaginando que a venda do DDGS seja um redutor do meu custo, a gente está falando aí de um custo caixa da ordem de 1,5, 1,6 reais por litro. Então é bastante eficiente, né, é, mesmo considerando esses 70 mil megawatt-hora como uma, como um, um custo oneroso para a planta de milho, né? Porque ao invés de eu vender na planta de etanol de cana, eu, eu uso a, a, na a planta de etanol de milho. Então é um projeto muito interessante, é um projeto que ah, a gente pode dobrar né? É, uma vez. A gente vai começar a planta, os testes da planta agora no final do ano, ela começa a operar full em janeiro, né? É, e dependendo de como tiver o mercado, nos próximos anos a gente rapidamente pode dobrar, dobrar a planta para colocar mais 500 mil toneladas de milho na região. Eu compro milho na região de Lucas do Rio Verde, é, e esse custo é com base numa saca de milho da ordem de R$ reais por saca, né? Que é preço de mercado hoje, que é um, o preço que o Rafael falou é com base no head dele, mas mesmo no preço atual, que o preço do milho também aí subiu nos últimos três anos, quase dobrou, né? Por tudo que a gente viu aí de dos commodities subindo, mesmo assim é bastante eficiente ainda essa planta. Quando a gente olha a perspectiva 23, né? 22, 23, a né, gente tinha seus comentários antes um lá atrás, né? ali meio que na primeira metade do ano meio que o consenso do mercado era um, um mix mais né, coleiro isso virou vocês comentaram muito sobre iniciativas é, produtividade por outro lado tem a questão do clima que é um imponderável aqui da história é, eu queria ouvir um pouco mais de vocês no sentido de iniciativas micro né? o Felipe tangibilizou um pouquinho dessas discussões aqui mas o, que, que, pode ser, né, o que, que vocês estão fazendo como empresa, como modelo de negócio, né, endereçando essas iniciativas para, de fato, trazer é, né, uma perspectiva de rentabilidade, a despeito desse cenário um pouco mais né, adverso, pensando na próxima safra? Né? Claro, do nosso lado, assim, a gente está fazendo um investimento para, basicamente, ter a possibilidade de fazer 100% de anidro é, nas usinas de São Paulo, então, as usinas de São Paulo seriam açúcar e anidro. O anidro é, é, onde, é, o, é o produto que você mistura na gasolina, então você fica um pouco, é, diminui um pouco a sua volatilidade de preços do, do etanol hidratado. É um investimento pequeno, e a gente consegue estar tá colocando esse investimento de pé já para o próximo ano. É, investimento em açúcar, isso é interessante. A gente até estudou para aumentar o mix, para colocar mais açúcar, mas todos os investimentos possíveis na cristalização de açúcar, já foram feitos no passado. São Martinho e, e, e as demais usinas do Brasil. Não tem muito mais espaço para colocar mais açúcar, produção de açúcar no mercado. Né? Porque, acho que uns três, quatro anos atrás, é, por, por uma por razão do petróleo, o petróleo estava muito baixo, muita gente investiu na cristalização e já colocou no, no máximo aí a questão da, da possibilidade de fazer açúcar. Além disso, a gente está fazendo investimento pequeno também em irrigação, né? utilizando aí os nossos canais de vinhaça para fazer uma irrigação de 60 milímetros, o que melhora muito a questão da produtividade, isso vai abranger algo próximo a 15 mil hectares. E toda a evolução que o CTC teve nos últimos anos do ponto de vista de variedade de cana-de-açúcar, as nossas variedades hoje são muito melhores do que eram há cinco, seis anos atrás. E a gente tem um projeto de muda de MPB que basicamente ela, é, ela consegue replicar muito rápido uma nova variedade com mais produtividade. Né? E hoje o meu plantel varietal na minha usina é um plantel super sadio. E assim que eu tiver uma condição climática mais favorável, a resposta da cana vai ser muito rápida. É, do ponto de vista de clima, a gente está vendo aí que o laninha está bem mais fraco. Essa chuva de setembro aqui. É, é, faz cinco anos que não tem, né? não sei se todos recordam aqui, mas faz cinco anos que a gente não vê uma chuva é, dessa quantidade em São Paulo. Então, isso é um bom prenúncio que nos próximos meses, no verão, a gente tem as chuvas e aí é, um, um, um canavial que está bem bem adubado, com os tratos culturais em ordem e com as práticas agrícolas em ordem, a resposta é bastante rápida. Tá? Bom, no nosso nosso caso, acho que a gente eu dividiria talvez em... Em três grupos de iniciativas. Né? A gente tem algumas iniciativas na área comercial, de otimização e aumento de rentabilidade, tem algumas que estão na área industrial, algumas no campo, porque apesar da gente não produzir milho, a gente tem uma parcela relevante de campo que é a biomassa. Né? A gente precisa de, para ter uma ideia, de 55 mil hectares mais ou menos de área de eucalipto plantado equivalente para abastecer nossas três unidades com, com energia. Então, tem tem um trabalho em um envolvimento de campo, nem tudo é nosso, muita coisa é terceirizada, contratada ou fomentada, mas a gente tem algumas áreas próprias. E também um pouco do setup do nosso ativo, né que isso foi uma escolha importante lá atrás da tecnologia. Então, as plantas, o Felipe comentou é o caso da São Martinho também, que é o um modelo americano, são plantas que fazem 100% de anidro, né? então você tem uma flexibilidade total entre fazer anidro e hidratado. Então, isso permite que você explore aí algumas arbitragens de mercado em determinados momentos. É, a gente tem um setup nas nossas plantas, isso é exclusivo, acho que... É, não, não sei como é que a configuração da São Martinho, mas a gente optou é, por um processo que separa a fibra do DDG antes da fermentação. Então, a gente produz, em vez do DDG convencional, que é o que é amplamente conhecido no mercado americano e no mercado internacional, a gente faz um produto de alta proteína, 42% de proteína, que é o substituto do farol de soja, um produto de alta fibra, um produto úmido, e com isso também aumenta a extração do óleo de milho, além de aumentar a, a, o rendimento de, de etanol. Né? E com esse mix mais specialty de, de DDGs, em vez da commodity principal, a gente consegue capturar né, mais valor e poder explorar também a estratégia comercial de cada um desses produtos para maximizar a rentabilidade. Então, esse é um outro setup de planta. É, na área comercial, a gente buscou desenvolver o máximo de opcionalidade de mercado possível. Então, hoje, a gente atende o norte do país, a gente atende o nordeste, a gente atende o sul, o sudeste, centro-oeste. Nosso etanol é, vai para muitos estados, em vários modais logísticos, e a gente também optou por avançar é, na cadeia de distribuição, não como distribuidores, mas operando a nossa própria logística. Então, hoje, mais de 90% das nossas vendas de etanol são numa base CIF, a gente entrega nas bases dos clientes, que é um pouco, talvez, diferente da média do mercado, historicamente, de etanol, onde a maior parte das vendas são fob, a logística é muito da distribuidora, até porque o mercado de São Paulo tem uma facilidade logística e um desenvolvimento maior para isso. Né? Então, a gente consegue é, capturar mais valor também, avançando nessa etapa a logística, concentrando mais volume em determinadas rotas e, com isso, capturando um basis é um pouco um pouco maior. né? E nessa área de campo, de biomassa, como é um custo relevante importante, a gente estava crescendo muito a nossa plataforma em termos de aumento de capacidade de produção, a gente precisava de uma alternativa que acelerasse a disponibilidade de biomassa. Né? O Mato Grosso não plantou muita biomassa historicamente, tem muito pouco eucalipto, então é uma barreira para crescimento, uma barreira de entrada para novos produtores, foi para nós, em novas plantas, e a gente foi buscar alternativas, e a gente desenvolveu uma alternativa, que é o plantio de bambu, então, hoje... É, nossa estratégia vai chegar em 40% de bambu abastecendo as nossas caldeiras, né? é uma cultura de ciclo rápido, três anos para o primeiro corte, dois anos nos cortes subsequentes e com uma vantagem de custo em relação ao eucalipto bastante importante. Então a gente partindo de um custo mais elevado de florestas existentes plantadas, onde se pagou um prêmio, começamos a produzir nossas próprias florestas. Anos depois elas amadurecem, então a gente está numa numa dinâmica de redução ao longo do tempo de custo de biomassa e trazendo também essa alternativa do bambu, é, que ajuda na competitividade. Então, um conjunto de iniciativas micro. Bom, a gente está chegando aqui no, no final, mas acho só que as um, principais mensagens assim finais né, de ambos, é um pouco do, acho que vale comentar um pouquinho do, do potencial né, transformacional do RenovaBio para o setor. Então, acho que é encerrar, ouvindo de cada um de vocês um pouquinho dessas considerações, seria, seria interessante vou pegar essa aqui. Bom, o RenovaBio basicamente foi criado um pouco na lógica de incentivar o setor para investimentos, né? A lógica do RenovaBio é, é para dar um pouco mais de previsibilidade de retorno, né? Então, na prática, é, o preço do sebio ele ficaria mais baixo quando você tem um petróleo mais alto, ao passo que você iria incentivar é, as usinas, um petróleo mais alto incentiva as usinas a produzirem mais etanol. Produzindo mais etanol tem mais emissão de Cebil, tendo uma oferta de Cebil maior o preço cai, ou o inverso é verdadeiro, né? Ou seja, você tem um preço de petróleo menor, você tem menos produção de etanol, menos emissão de Cebil e com menos emissão de Cebil o preço de Cebil aumenta. E quando você vai fazer um planejamento para tomar a decisão de um investimento numa planta de etanol, esse preço de Cebil seria relevante aí do ponto de vista de retorno que normalizaria um pouco os preços ao longo do ciclo. tá esse foi um contexto da aprovação do CEBI, um programa fantástico. Existe uma, uma em cima do CEBI uma meta de descarbonização da matriz brasileira, né? que tem, ela vai ano, ano sim ano não, fazendo alguns ajustes necessários que é feito através do governo. Uh, nesse ano mesmo, por exemplo, dado uma questões de mercado, o preço do Cebil chegou a R$ 200, reais, é, e hoje está alguma coisa próxima a R$ 30. Reais, né? O governo acabou fazendo um ajuste na meta é, de descarbonização e afeta o preço do Cebil. Mas, olhando um pouco mais para o longo prazo, né, é, ter o Cebil como lastro para a gente fazer, tomar nossas decisões de investimento é extremamente importante. né? então acho que é, é um mecanismo que vai vai vai prevalecer né é, os ajustes têm que ser feitos aí é, dado aí essa volatilidade de preço de cebil que é muito grande mas na nossa cabeça aqui é, os investimentos do setor vão continuar e, e no caso do etanol de milho né que hoje investir em etanol de milho na margem é muito mais barato do que investir em etanol de cana porque etanol de cana quando você pensa no investimento é, numa planta de etanol de cana no mesmo tamanho da planta de etanol de milho que eu estou fazendo, eu gastaria pelo menos três vezes mais. Né? Então, uh, ao passo que o Cebil, dependendo de como você faz o rastreamento da cadeia do milho, você consegue também gerar Cebil dentro do do, do, do etanol de milho. Então, acho que veio para ficar, tem alguns ajustes uh, que precisam ser feitos, né mas é é, é fundamental para o crescimento do setor e, e ao longo, no longo prazo. Concordo que o Felipe é um programa estruturante do setor e, e, e talvez a primeira política de longo prazo energética e de descarbonização é, que a gente viu é, no Brasil, né? Agora está tendo alguns questionamentos, algumas mudanças, ajustes de curto prazo. Acho que melhorias são naturais, elas elas virão. É, essa questão da meta é, pegou um pouco desprevenido, né? Balançou o mercado bastante. o viu tava 200, chegou até 220 reais, caiu drasticamente após a prorrogação das metas distribuidoras, mas o fundamento do programa é muito bom, e o fundamento do programa está gerando, sim, é, o resultado esperado, que era o incentivo a novos investimentos. Né? Falando é, pela própria FS, a gente mergulhou de cabeça nesse programa, constituiu uma equipe para poder fazer a elegibilidade, a rastreabilidade da produção de cada um dos nossos produtores, quanto fertilizante usa no campo, quanto defensivo usa, qual a semente, qual a logística, quanto de diesel, qualificar... É, para ter bons dados primários para poder se certificar no programa. Hoje a gente tem, por exemplo, a nossa planta de sorriso, 90% de elegibilidade, o que é um desafio no milho, porque a gente não produz o próprio milho para ter acesso a esses dados. Né? E a gente hoje está, no primeiro lugar, do programa em termos de nota de descarbonização. Né? Então, a FS é a, a companhia com a menor pegada de carbono do programa hoje, o que desfaz um pouco o mito de que o etanol de milho seria menos eficiente, menos sustentável, que acho que eram um mitos que se tinha é, no Brasil há dez anos atrás, e pode até ser verdade em relação ao modelo americano, mas não o modelo que se desenvolveu no Brasil. Então, acho que é um programa super e na esteira desse programa, a gente começou um projeto é, que também é, geraria ainda mais créditos de descarbonização, que é o projeto de captura e estocagem de carbono. Né? Então, a gente está avançando nesse projeto, que basicamente consiste em capturar todo o carbono que a gente emite no processo de fermentação, injetar 1.700 metros de profundidade abaixo da planta e estocar ali permanentemente. Né? E, com isso, a gente, na verdade, passaria a ter uma nota negativa de carbono. Né? O, o processo passaria a ser, é, numa base líquida, capturar carbono na medida que a gente... É, consome o nosso etanol. Então, é um projeto super bacana, mas muito ancorado na descarbonização do, do RenovaBio. Né? Então, para isso, a gente precisa ter é, previsibilidade e garantia de que o programa vai continuar funcionando e que as regras não vão mudar no meio do jogo, mas assumindo estabilidade no programa, esse é o tipo de investimento que ele acaba gerando e desenvolvendo. né? Então, é uma aceleração muito grande aí do programa de descarbonização, incentivando esses investimentos. Então, um programa muito bom. Bom, gente, queria agradecer vocês pela, pela presença aqui no painel, é, desejar sucesso para, para os companheiros daqui para frente. Gente, obrigado a todo mundo aqui que acompanhou, obrigado mais uma vez pela presença.